Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos, caí de paraquedas aqui no começo da segunda dungeon Vamos gravar isso aqui pra vocês Vocês estão vendo aí que o pó já tá quebrando Essa aqui, eu não sei o que, que tem que fazer Uh, pegamos, já fama. Coisa boa Mete um interrupt aqui é um level 66, a gente tem um ponto de habilidade pra poder utilizar aqui que a gente já vai poder botar ah, na caçada. Ok, já coloquei ali pra nossa caçada resetar mais rápido quando a gente mata os caras. Esperar o cara fazer um big pull aqui, será? Não, foi um, pull, foi um pull maneiro. Tô fazendo um modo diferente hoje, mano. Estou jogando sem câmera, porque sem câmera... Tá muito quente aqui. Aí sem câmera e com a luz apagada parece que fica mais de boa de, de gravar, de jogar, de trocar ideia, manja. Então eu vou testar essa modalidade por um tempinho. Aí eu, às vezes eu faço vídeo com câmera, às vezes eu faço sem câmera, beleza? Vou deixando vocês verem um pouco a minha belezura, às vezes. Ó, a, a, parece que eu a, tô aumentando o nível aqui, parece que eu tô ficando mais sem... Sem recursos. Eu e o... Caraca, o tanque tá batendo, hein, velho? Olha esse tanque aqui, o Estia Paz Inspecionar. Já dá pra ver, já dá pra gente ver a árvore de talentos dele. Bem bacana. Vamos dar uma caçada aqui, ó. Pá. Coisei, stunei geral, taquei isso aqui, rodei a, a parada. Não vou transformar, mano. Não vou transformar, vou só gastar meu raio pular agora. Eu vou... Nossa, tomei filho Eu poderia ter burstado ali, né? Usado a transformação. Nossa, só o tanque, mano. Ei, hey, guys. Erros foram cometidos. Está longe demais. Eu vou trazer aqui pro tanque, mano. Pior que puxou geral lá em cima, hein? Junta lá, junta lá em cima, tanque. Isso, junta aqui, junta aqui. Esses aqui que estão batendo, ó. Eles estão só escondidinhos, só batendo na rapaziada. Vou tentar eliminar eles aqui o mais rápido possível. Eu acho que alguém vai... Os healers vão de base. Eu consigo me curar até que tranquilo. Não tão tranquilo assim. Não acredito que eu vou ter que usar... Nossa. O Tank não pega os bichos. É que eu acho que ele não viu. Ele não viu que esse aqui tinha... Boa, belo size. Aí, DG. Vamos usar a caçada aqui só pra ver se... De um alvo. Ela reseta mais rápido mesmo. Parece que tá só eu e o tanque batendo, mano. Ah, o balanço tá batendo também. Pra liberar logo esses bichos aqui. Ah, não vou usar meu raio ocular, não, me recuso. Eu vou skinar esse bicho aqui. Agora que eu sou coreiro, todo lugar que tem skin eu tô usando, mano. Meu Deus. Preserve Olha, então. O equilíbrio. Requer pelo menos 25 de perícia em alquiminas e do dragão. Ah, dá pra fazer umas paradas aqui, velho. Dá pra fazer umas doideirinhas. E aí, e aí, e aí, jovens? As duas dungeons tem que... Ah, essa aqui não pode puxar montaria de voo, não. Ok. Deixa eu esquinar isso aqui. Ai, desculpa. Tava... Minha gata tava... tá, tá meando aqui do lado. Aí eu tive que jogar ela pra fora ali da porta. Rapidex. Ai, o colar, Salva, viu? Ai, quase que... Odeio quando eu dou tab e eu interrompo o bicho errado, mano. Meu stun não pega nesse bicho aqui. Não pega, ele só fica rodando. Mano, esse aqui é um, uma beleza pra quem ataca de longe, né? A gente que ataca de pertinho. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais perto pra gente poder ter e a... Olha. Mano, se você tá chegando a primeira vez aqui no canal, puder se inscrever aí. Tamo com quase... Quase, quase, quase 20k de inscritos, mano Meu Deus, eu, nunca estivemos tão próximos Aí eu conto com a sua ajuda pra gente continuar crescendo Aqui no YouTube E já agradeço de antemão aí A galera que já chega confiando aí que o vídeo vai ser bom já deixa, já deixa o like, o pessoal que já chega comentando O pessoal aí que tá sempre nos vídeos Obrigado, rapaziada E você que é membro aqui do canal também Muito thanks Valeu pelo apoio, manos Pô, oh, mas eu tô... parece que eu tô com a bunda grande aqui. Eu tô agrando os bichos tudo. Cara, eu queria saber o que, tá, que esse, esse guerreiro tá fazendo. que ele tá batendo tanto, mano? Ele tá com uma hormona 298 aqui, ó. Escudão 298. Preciso de um alvo antes. Beleza. Estamos indo em direção ao primeiro boss. Cara, essa dungeon aqui, ela tá bem... Ela tá, ela tá grandinha. Não sei se é... A gente que tá... No começo ali, a gente deu uma trollada, né? Mas agora eu acho que é que a gente que tá meio que... Fazendo pulls mais lentos. Ó, o, o bom do balance é que ele pode meter esses... Esses... Esse silence em área, velho. Extremamente maravilhoso. Beleza. Mais um pulzinho. Aqui vai ser da hora, hein, mano. O bom é que o raio ocular do Demo Hunter, ele carrega para praticamente todos os pulls, né? O cara tá fazendo todos os pulls, mesmo. literalmente todos os pulls da parada. Pronto, nada. Pa, pá, pa, raio ocularzão. Pa, pa. Cara, é uma rotação Esse muito gostosinha de fazer, isso é louco. Eu quero ver se nas míticas eu vou bater 20, 30k também. E eu... ao Fear. Esse Fear é triste. Hum, dancei, hein, guys. Dansei horrores. Tank. Vamos usar o bagulho aqui. Tive que usar as paradas aqui, mano. Pra vocês recuperar a vida. Aí eu usei minha transformação. Salva, viu? A gente precisa queimar esses bichos aqui logo pra não correr um wipe. Aí. Interrompeu, boa. Mas o foda é que o balance também, ele só tem esse interrupt, né, mano? Aí quando ele coloca em um único bicho, é meio, meio brulhos. Nos lembraremos de você. Ah, entendi. Tem que ir, a... Tem que ir liberando as para... a galera. Cara, ele chega muito rápido nas lutas, bebê. A gente começa a bater antes dos caras, porque a gente... A gente chega muito fast. As fast as fuck, baby. Interrompi o cara aqui. Mano, imagina isso aqui com mais acelera aceleração, velho. Tem tá engasguei aqui. Com mais aceleração pra carregar rapidão as paradas. Ih, o que, que tá acontecendo? E. o um raio ocular aqui pra queimar ele de uma vez. Didi Nossos caminhos se cruzarão novamente. O raio ocular. 125k mano. 19% do meu dano é raio ocular mesmo, não tem como. Que estão esperando Tragam os ladrões de carne Ah, eu tenho que Botar isso aqui mais pra cima, assim, ó Tem hora que atrapalha a minha visão, aí Aí Stunei, relaxa Até lagou, mano Nossa senhora Ai, ah, eu tô sem transformação, mano. Eu ia muito. Eu ia muito o Burst full nesse pack aqui. Não tenho um alvo. Preciso de um alvo. O cara até pingou no mapa. <risos> Achando que a gente não ia vir. Boa, agora é o boss. O, o, o magulho deu um speedzão pra nós. Não sei as mecânicas, mano. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Tô tomando dano até agora. Não sei do que, que é isso. 7 segundos de debuff. Murchamento. Oh, my good. Oh, my god. Rapaz, aquele pack ali é perigoso, hein, mano? Disease. Eu não... É doença. O cara tá falando doença. Nossa, o healer quase foi, velho. I can't dispel. O cara não consegue dar dispel. É doença. Mano? Isso aqui vai matar muita gente em mítica, rapaziada. Vocês não estão ligados. Bom. Aqui dropa coisa boa, será, mano? Olha, tem uns bichão aqui, mas. Um anelzinho 306. Potinhas. <risos> Nossa! <risos> A risada de porco, mano. Vocês ouviram? Ah, interrompi o bicho errado. Caraca, eu tô muito ruim de interrupt. Esse. Aí, agora a hora que eu cliquei no bicho eu tava sem. Não, ok, alguém interrompeu. Ou não, não sei. Raiocular. Tem alguma coisa me perseguindo, mano. O que que é isso? Ah, aqui, ó. Ok. Ah, esse aqui é aqueles tipo de boss que é engraçadão, tá ligado, mano? Igual tem lá no, na Angra do Facão. O Ludovico. Ó, oh, dropamos. Vinculado 306. Boa, mano. É isso. Agilidade. Qual que é o que? 306? Equipado. Suas habilidades têm chance de evocar um guinol aliado para ajudar você durante o combate. Ele causa 4k de dano físico e atordoa. Ah, tá. Apenas. Apenas, o cara só dá 4k de dano físico. É 4k? 4k. Vamos ver se, vamos ver se chamou o Gnoll. Nossa, dá pra esfolar. Dá pra esfolar esse pássaro. Tem um tal. Ei, gastei minha salva viu à toa. Tem um talento, mano. Que você. Você. Vai batendo aí sumou num demônio. E aí quando você bate nesse demônio, ele. Você taca a Glaive nele, ele explode e dá um dano em área. Eu ainda não testei, tá ligado? Mas. Parece ser coisa fina. É? Os caras tá empurrando os bichos, beleza Ai, mano, eu quero esfolar esses bichos ah, o cara já fez um pool linkado aqui Que isso, mano Interrompi rompi junto com o com balan Balance. Ok. Pega o loot. Esfola o bicho rapidão. Esfola, esfola, esfola, esfola, esfola. O outro tá só pegando loot. Rapaz, melhor coisa é ter profissão quando você tá upando. Ai, tem mais um aqui, calma. Calma que a gente consegue usar a nossa investida ali pra poder chegar nos bichos. De cara na porta, mano. O que, que foi isso? Stonei. Derreter. Uma salva avião de boas. Ai, tô preso! Eu tô preso, mano! Nossa, tomei um. Tomei fear, tomei. Nossa senhora! Que esses spec tão complicados! A gente vai ter que ver quais bichos que a gente tem que dar interrupt. Logo, logo... É a primeira vez fazendo, né, mano? Então a gente vai fazer muita burrada. Ó, oh, já carregou de novo a caçada. Vou estourar os caras pra ver se... Reduz um pouco o dano, mas esse um que fica rodando, ele é complexo. Complexo, boys. Como é que chama essa dungeon aqui, velho? Se eu apertar aí... Dá pra ver? Clareira da cou... courambaia. Courambaia. É, mano, um lugar pra farmar couro mesmo. Clareira da courambaia. Nossa, aqui... Aqui eu acho que... Vai dar lag, mano. Vou transformar. Full burst. Raio colar duas vezes. Que pack gostoso. você é louco. Vou stunar eles aqui pra eles não conseguirem correr. Da fir. Mano. <risos> Cara, jogar de DH é muito bom, velho. Poder fazer esses... esses. Mano, imagina. Não quero nem imaginar. Não quero nem imaginar. Mas agora a gente... Se o boss for aqui na frente, a gente ficou sem... Sem recursos para boss. Não tem, não tem problema. Eu tenho uma missão que eu tenho que fazer bo três botas. Calma aí, guys. Calma aí que o pai tá fazendo dan danaro. Pô, eu acho que aqui vai ser um lugar bom pra farmar... Pra farmar couro, hein, velho. Você tá louco. Eu tô ficando muito pra Você trás. Pode, Por conta de minha ganância. Algumas carninhas. Já já a gente vai conseguir fazer a missão, graças a essa dungeon aqui. Esse é o boss? Não fui eu que agrei, não fui eu. Foi. Foi. É o Druida. Ah, eu fiquei marcado ali, aí. Aí ele castou um bagulho. Ok. É, já já a gente vai ter transformação de novo. Cara, as dungeons aqui do Dragonflight, elas estão bem abertas, né, mano? Tipo, não tem teto. É estranho você falar dungeon. Só que você vai olhar e ela é num, num, num mapa aberto. Eu não, eu não sei se eu fui marcado o que aconteceu. Eu vi ela nascer, vi ela nascer. da hora. Tanks Mandei um tanks aqui diferença. pro cara, me deu um birrez no meio da batalha. Olha, velho, já estão dropando. Putz Sinto de utilidades. Cadê? Mestre das armadilhas. Ué, cadê, mano? Sumiu. Oh, manos, e outra coisa também já pegaram? o Dracovill? Dracovill aí de assistir horas na Twitch. Eu acho que, se eu não me engano, são quatro horas. Assiste aí um cara que você gosta. Pra poder farmar. E ajuda a comunidade do World of Warcraft BR, manos. A galera tá aproveitando bastante essas paradas pra poder dar uma... Uma crescida, né? Isso é muito bom, cara. Essa parceria que, é, que a Blizzard tem tendo com a Twitch aí de liberar pet, liberar as paradas. É muito legal. Pet, montaria. Cara, eu não gostei desse bagulho da caçada aqui. É, se bem que eu tô podendo utilizá-la mais vezes, né? Então... Ah, o cara saiu na hora que eu usei o raio ocular. Caraca, o druidinha tá curando maneiro. Druidinha está curando muito maneiro. Está longe demais. Está longe. Eita! Pareceu o Ads. Eita, quase que eu caí do negócio Meu amigo esse, esse mob aqui na ponte Ele é meio troll, hein Literalmente Ele parece um troll mesmo Mas ele, ele ficou me jogando pro lado ali, vocês viram? Essa habilidade dele aí, ó É pra jogar a galera pra fora da ponte Sorte que eu tenho asas. Nossa. Olha que boss maneiro. Boca de árvore. Será que ele vai... É tipo aquela uma... Que tem lá no Legion, mano. Que faz umas piadonas. Eu sou madeira de lei. Tipo... Nossa. Dá dano. Olha o venenão em volta. Dá dano. Ok. Boss maneiro, velho. Gostei. achei. Uma árvore meio podrona, pá. Let's go. Ai, boca de árvore. Boca de árvore já gostei. Ele falou o Boca de Árvore. Boca de Árvore conforme. Eita pô. Tem aqui. U uh, que é isso? Deu bom, deu bom. Eu acho que ele... Ai, mano. Eu acho que ele prende alguém. Será? E aí ele dá essa parada. Eu acho que a gente tá com bastante dano em área aqui, o Guerreiro também tá batendo muito. Olha lá, ele puxa. Ah, ele dá um empurrão. Da hora. Eu não li nenhuma habilidade dos boss, mano. Tamo aqui na, na doideira. Ó. Eu acho que os bichos vêm pra pegar o... Ai, não pode deixar pegar. Nossa, DH vai cantar nessa luta aqui, mano. Uh, baby. Nossa, mano. Até mim, Eu vou a sua força. O item level tá aumentando, rapaziada. Tamo dando sorte. Já dropamos dois itens na mesma dungeon. Tamo com 271 um de item level. Vamos pular aqui o focinho. Mas e aí, mano? O que, que vocês estão achando dessa dungeon? Deixa aí nos comentários o que, que vocês estão achando da expansão É muito legal trazer vídeo de dungeon aqui pra vocês Principalmente agora que é, é, é a primeira vez que eu tô jogando essa masmorra Então acaba que fica muito legal uh, Deixa eu ver Tô pensando em fazer vídeos com outros personagens Mas eu acho que eu vou tentar chegar no level 70 primeiro E depois é, tentar upar bastante o item level dele e aí depois eu vou pra um outlands Porque pelo menos a hora que eu estiver jogando aqui no meu PC Sem ser o notebook, né? Quando estiver jogando pelo PC, eu quero jogar mais no DH Pra ter um personagem forte, pra poder brincar com vocês aí Que eu sei que tem muita galera que acompanha a live e tudo Que já tá com os personagens tudo marombeiro Muita gente já chegou no level máximo E aí o pessoal tá... Olha aí, Belé, mano BOE262 Tomara que a minha sorte nas raids seja assim Vamos lá Eu tenho que instalar um, alguns addons aqui ainda, mano Pra me ajudar na coraria Tem uns addons bem legais de... Que, por exemplo, tira o... Quando você dá o loot, sabe? Ele tira aqueles segundinhos que o loot aparece Na onde tá seu mouse E aquilo lá acaba que você ganha um tempo Pra poder coletar as paradas, é muito massa Eu vou relembrar como é que chama isso Vou instalar e vou deixar lá na parte do, do... Discord lá de addons pra rapaziada Acabou minha fúria. De um alvo. Nossa senhora. Eu vou de base. Estacou muito. Eu acho que eu fiquei no meio do bagulho com o cara. Ah, esse cara aqui já leva 70. Ah, é por isso que esse guerreiro tá batendo tudo isso, mano. Hum, ele já leva 70. Ele deve... This is hurt. Yep. Imagine on Cara, tá machucando Aí eu falei pro cara Healers don't have mass res anymore Cara, tá perguntando se os healers não tem mais res Eu acho que não Alguns tem Eu sei que o O, o, o novo healer, o dragãozinho lá Ele tem mais res sim O paladino eu acho que ganhou mais res Eu acho que deve ter sim que isso, isso aqui é um boss? Não, isso aqui é só uma parte que a gente tem que passar cheio dos flagelo do Guerra Sama. meu amigo. Os caras pegaram todos os, vill os villagers e estão fazendo uns bagulho doidão aqui com eles. Nossa, 33k, mano, numa skill. Quebra essência, essa skill aqui é muito forte. É tipo um, um, um, uma ziena, né? Os bichos desse desse mapa? O que eu faço? Eu tenho que bater de longe? Quando eu tô com essa parada? Nossa, que isso, mano? Nossa, nossa, para de trazer pra mim. Meu Deus, mano, o cara me matou. Eu acho que se estacar dois, aí você toma o dano, ó. Quando tá só um, você não tá tomando dano, mas aí quando fica dois no mesmo raio, você toma um dano, não. Aí o cara viu que ele tava me dando dano e ele veio e estacou e me bateu e me matou. Ok. Consigo. Nossa, se eu der res, eu vou voltar a dungeon toda, mano. Será que os caras vão conseguir matar isso aqui? Ah, não. Mano. O cara não precisa estar no mesmo... Ah lá. Entrou no mesmo do outro aqui. Provavelmente potencializou a, a, o dano. Dano causado reduzido em 40% e salto para os jogadores do de 5 metros. Olha o cara 17k de dano de natureza 25k de dano de natureza Senhor Eita O cara mandou um birreção No meio da batalha Me trouxe de volta Mas aí ele faleceu Ok, sede Barra sede Barra triste Não tem? Você baixa a cabeça de abatimento é isso, é isso. Ó, os caras já estão com as ombreiras. Esse aqui é a ombreira do, do PVP, eu acho, né? Da última. Da última parada. Mano, mas eu gostei de ver esse guerreirão aqui no level. 346 já, o item level dele, velho. Deixa eu ver como é que tá esse mog aqui. Credos cruz. Só o escudão mesmo que é da hora. Aí dá pra ver os talentos dele aqui. O Narcisos ele já abre... Eu não gostei muito do Narcisos, não, pra falar a verdade. Fica muito grande. Stonei. Interrompi. Olha lá, ó. Essa parada aqui é foda. Olha lá, ó. Afastei e sumiu. Não sei se é isso. Mas eu acho que tem a ver. Gastei meu raio ocular antes de um pack que ia ser uma delícia usar o raio ocular. Muito bom, Rully. Forte, alcance. Hum, tá na metade. Ok. Não tem problema, a gente vai fazer a rotação aqui de início. Aí, acho que agora vai ter raiozinho. Só pra finalizar... Esse que tá rolando no stun não faz nada, ele só vai na dele. Ele só vai na vibe dele. Ok. Ó, o tanque tá mostrando pra gente o, o caminho. Ó. Sai de mim, rapaz. Não, o DH puxou o Antimedic Shell ali É uma boa É uma boa É uma boa pra ajudar a escapar dessa parada Antimedic Shell Acabou os bichos que eu posso curear aqui, né, mano Isso é um boss? Um boss perdidinho aqui Nossa Esse frontal, nossa senhora Olha, olha a nuvem de poison dele, Morre velho. E Meu Deus, isso aí deve dar muito dano. Eu acho que eu tenho que destruir isso aqui. Ok. Morre. E Caraca, tá parecendo aquele boss da terra podre lá, mano. Que fica dando essas paradas na gente. Está longe demais. Eita, o bagulho. Vou puxar um... Nossa. Ai, você fica silenciado dentro dessa nuvem de... De venda de... Da hora esse boss aqui, hein, mano. E ele é bonitão também, ó. Nossa. Que louco. Aquele totem lá, se ele não for morto, o que será que ele faz? Ele fica... Ah, ele fica dando umas explosões que dá dano. Ok. Ok. Ah, mano, eu vou transformar aqui no meu cramunhão. Ver se eu consigo quebrar o totem. Vamos lá, Huli. Mais. Eu não mais nada. Patriarca atrás de você. Olira. Ah, é o último boss, mano. Ok. A galera, não tá dropando nada. Ar amarras o tecelão. Ó, oh, o cara dropou um corinho, hein, mano. Vamos ver eu, vamos ver eu. Ei, do último boss que eu queria ter pegado um dropzinho, não veio nada, mano. Mas, cara, foi bom, foi bom. Isso aqui foi meio doideira, essa última luta aqui, hein? Será que ali em cima tem alguma parada? Vamos não? Vamos dar uma little exploradinha aqui. Às vezes, será que tem a saída? Um acampamentinho. Uh, tem um altar aqui, viado. O vômito de nojo. Pratique curaria Oh, baby. Eu vou fazer uma bota aqui dentro da dungeon. Tome. Nossa, ainda saiu o grau 3, velho. Saiu o grau 3. Meu amigo. Ahn... Uh... Eu fiz uma... Eu acho que eu tenho que fazer mais vômito de nojo. Deixa eu ver. Estou é. fora de alcance. Cara, legal esse santuário aqui pra fazer curaria mesmo. Eu não sei se tem algum benefício de fazer dentro da dungeon, né? Mas, Mas contudo, todavia, entretanto, pegamos mais uns pontinhos. Estamos 11 ainda de curaria, mano, porque eu tô vendendo todos os meus recursos. Eu já tô com 31k aqui. Olha, foi pra 310, mano. Essa bota aqui, acho que tá massa. Eu não sei se eu posso vender a bota pra poder entregar lá na Quest. Deixa eu sair da dungeon rapidão. Mas, ó, descobrimos que aqui tem uma corariazinha, hein? Pra gente poder dar aquela utilizada de leves. E é isso, meus manos. Deixa eu só ver onde que entrega a missão aqui. Ah, não, vai ser aqui mesmo... Essa aqui eu não tô sabendo fazer. Entregar a escama de salamantra pra festa. Não tá dando certo, não. Ah, deve ser aqui, mano. Deixa eu ver. Dragonaria não é. J... Não, aqui okay. Coraria. Especialização. Alcança nível 25 pontos de perícia. Coraria, dragão... Ah, pra ver a especialização. Ah, eu peguei alguns pontos, manos ó Isso aqui é importante, ó porque vai melhorar minha, minha perícia de coraria. Isso aqui eu achei muito da hora. Agora, as... as... As profissões, ela tem especializações. Que conforme você vai liberando as paradas, vai ficando muito melhor de você esfolar, tá ligado? Esfolar de coletar minério, o que seja. Coletar plantas, todas têm isso aqui agora. Aprimora uh, as técnicas de aplicar conhecimento. Vou aplicar aqui. Vou aplicar dois conhecimentos. Quantos eu preciso ter pra, pra liberar aqui? Ó, oh, reformou suas habilidades de esfolamento de couro, ganhando um de perícias de esfolar criaturas, dão couro nessa especialização. Aprende a aprimorar couro, qualidade menor, refinando. Ah, isso aqui que eu quero, mano. Por exemplo, refinar, tá ligado? Refinar o couro para você poder vender o couro mais, mais refinado. E aí ele vai ficando mais caro conforme a gente vai refinando. Muito, muito maneiro. E isso aqui, esse curtimento. Esse curtimento não, esse conhecimento aqui eu dropei em mob, tá? Eu achei um spotzinho aqui. Outro spotzinho, mano. Aqui perto do fly do segundo mapa. É cheio desses, dessas tartarugas. Aí aqui dá pra dar uma brincada, tá ligado? A gente toma muito dano, tem que tomar cuidado. Mas aqui você faz um pulzinho, é um pulzinho de coreiro mesmo, ó. Dá uma derretida nelas aqui. Tô demorando um pouquinho pra matar ainda, porque, né? A tartaruga tem o couro duro. Aí já era. Pega esse tanto de item aqui e depois é só esfolar. O que eu falei pra vocês que eu quero instalar... É o bagulho que tira esse, esse loot Que aparece aqui, tá vendo? Ó, Eu vou corear e vai aparecer o loot aqui E aparece no chat, eu vou deixar só o do chat Porque aí eu vou acompanhando E se possível, eu tenho que criar Um, cha um novo chat aqui Tá ligado? Vamos, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer é, Outro Padrão papo, redefinir posições, ativar Eu não consigo criar uma nova Criar nova janela, vai chamar Lute, vou aceitar, aí nessa, eu venho na configuração dessa de loot aqui ó, configurações, e eu ponho pra aparecer aqui só o, os drops, ah, deixa eu ver, canais, comércio, não, outro, aí eu coloco aqui ó, Mensagem de criatura, JJ, outro, combate, moeda. Saque de itens. Aí eu acho que é vida, hein? Informação de... Eu acho que é isso. Aí, ó. Ficou bom. Poderia colocar isso aqui aqui se eu quisesse também. Daria pra... Deixar uma janelinha aqui de... só de... Só de loots. Só, só, só fazer isso aqui só de brincadeira pra gente ver. Aí ficaria aqui a conversa. E aqui quando eu dropasse alguma coisa apareceria. Você dropou tal coisa. Tá ligado? Não fica muito bonito. Por isso é bom... Ó, vamos pegar aqui, ó. Vai aparecendo aqui, tá vendo? Aí eu vou tirar isso que aparece no mouse. Mas eu acho que fica mais legal aqui mesmo. Porque aí eu só... Ah, quero ver meus loots. Eu clico aqui. Vou, far... vou só farmar. Então você não vai falar com ninguém. Só deixa na janela de loot. E já era. Vamos, vamos fazer um, big, um mini poolzinho aqui. Só de brinks. Ó, ó. Aí eu vou vir aqui. Vou lootear. Vou esfolar. Eu não sei se já tem encantamento pra melhorar a velocidade de esfolamento, velho. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Aí você já pula do outro lado aqui. Já dar um creme nesses vídeos também. Aqui tem mais, ó. Dá pra puxar aquele ali. E o, e o DH ele tá, tem que estar tá sempre batendo, mano. Se ele não bater, ele não, não recupera a vida. Aí vai se curando. L loucamente. Vamos lá, ó. Tudo que eu for pegando vai aparecer aqui nessa parada de loot. E aí tem Addons que deixa o símbolo do item que você pega aqui também. É muito bom, velho. Eu vou instalar pro próximo vídeo e a gente já vai deixar esse aqui no jeito. Porque pra profissão, né, é muito bueno. A gente já teleporta pro outro lado. Puxa, puxa essa tartaruga que tá ali de bobo nadando também. Aqui já dá pra fazer uma graninha, mano. Você, vou, vou ter que fazer um teste aqui e ficar mais ou menos uma hora nesse lugar aqui. E ver quanto de corinha a gente pega Tá ligado? Ó, dropa uns itens também Esses itens a gente pode... Ó, 70 gold, mano Dropou um reagente... Um reagente legendary, se eu não me engano Aqui, ó, pelego... Não, dropou um pelego Pelego bolado Aí você vai acompanhando aqui no loot Fica essa dica aí, então, pra quem assistiu o vídeo até o final, manos Cria uma janela só pra vocês verem o loot que vocês pegam Da profissão e é isso, meus manos Muito obrigado Ué, tem um negócio aqui de... Ah, que legal Tem uma parada aqui de personalizar Eu ainda não liberei mais nada Além dos, dos paraditas Que eu já liberei E minha dragonaria está Por aqui ainda Mas eu já coletei todos os bagulhos do primeiro mapa Muito obrigado, rapaz aí Que gentilmente me disse Pra baixar o hand notes E com o hand notes Encontrar todos aqueles orbs Que upam dragonaria Valeu mesmo, véi Valeu mesmo Beleus? Manos, é isso então. No próximo vídeo a gente traz mais dicas. Ah, uh, o que eu vou no... Ah, ele vai falar, ó. Você tem que buscar as paradas do mapa e tal. Obrigada então... por compartilhar. That's it, boys. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Vou ficar aqui no meu Dragon. Dá pra tirar um printzão assim, ó. Pá. E já era. Rapaziada, tamo junto. Bom descanso. Bom almoço, se você tá vendo esse vídeo aqui na hora do almoço Salve meu print E é nóis, valeu, falou!